Olha, acho eu que a melhor coisa que pode acontecer nesse trabalho de motorista de aplicativo é você prestar aquele atendimento top, aquele atendimento maravilhoso e no final da corrida você ser reconhecido pelo passageiro e o mesmo te pedir o contato particular para fazer mais corridas diretamente contigo, né? O problema é na hora que chega aquela mensagem no WhatsApp perguntando, fulano! quanto que fica uma corrida do ponto A ao ponto B, e aí, você sabe quanto cobrar por essa corrida? Bom, se você não me conhece, prazer, meu nome é Lucas, motorista de aplicativo desde setembro de 2017, e no vídeo de hoje eu quero lhe dar um norte, uma dica de quanto cobrar por corridas particulares, e de quebra uma dica muito importante de como conseguir conquistar uma carteira fidelizada de clientes que vão fazer de tudo para repetir uma corrida com você. Mas sabe o que está faltando? Está faltando o seu dedo no botão de like aqui abaixo, se inscreva e ativa o sininho para não perder nada de novo que eu posto aqui no canal e bora para o vídeo. Bom, vou começar esse vídeo aqui deixando uma coisa bem clara sim é proibido de acordo com as regras do aplicativo fazer corrida por fora do sistema e você pode sim ser banido por fazer isso de forma errada mas não se preocupe quando eu falo de forma errada eu estou dizendo de você acabar de aceitar uma corrida e pedir para o passageiro fazer a corrida por fora cancelando a corrida e fazendo a negociação direta com ele isso sim, infringe as regras do aplicativo e você pode dar adeus à sua conta porque vai ficar somando no seu histórico de motorista e quanto mais você fizer desse jeito, logo mais a sua conta vai pro beleléu e claro, também quero deixar uma coisa bem clara aqui, é que o algoritmo tanto da Uber como diversos outros aplicativos não é besta, viu? Eles sabem muito bem quando você está com o um passageiro dentro do carro e você por acaso um desconecta e continua fazendo a viagem com Passageiro dentro do carro, porque o sistema o algoritmo ele consegue puxar no GPS tanto do passageiro quanto do motorista que os dois estão se deslocando junto. Isso com certeza vai fazer com que você seja bloqueado em breve, viu? Então tome cuidado. Mas e aí, Lucas, como então eu consigo fazer corridas particulares sem ser banido dos aplicativos? Olha. De acordo com o contrato da Uber, não existe nenhuma cláusula que diga que você não pode ter uma relação profissional com o passageiro. Portanto, se o passageiro que você atendeu gostou muito dos seus serviços e te pedir o seu contato após finalizar a corrida, você pode passar tranquilamente e combinar corridas diretamente com ele e ficar despreocupado que você não está fazendo nada de errado. Afinal, foi o próprio passageiro que pediu o seu contato e não você que solicitou o contato direto para ele eu mesmo tenho uma carteira fidelizada de 23 passageiros que quando precisam fazer aquelas viagens longas eles sempre me chamam e até hoje desde setembro de 2017 nunca tive minha conta desativada poxa Lucas que bacana mas então quanto você cobra para fazer essas corridas? Olha, tudo que eu vou te passar agora é uma sugestão e você pode sim escolher os valores que você achar melhor mas pare para pensar aí comigo o um passageiro que está buscando seus serviços diretamente provavelmente ele quer apenas repetir uma corrida com o um motorista na qual ele se sentiu mais seguro e confortável e muitas das vezes eles querem pagar mais barato ou pelo menos o mesmo valor que ele já cotou ali nos aplicativos Pois passageiro não é besta não viu, eles sempre cotam antes nos aplicativos para saber qual é a média de valor, eu mesmo coloco no aplicativo da Uber ali o valor que dá do ponto A ao B e faço exatamente o valor que aparece ali para o passageiro, pois é muito difícil mesmo você lançar um valor maior e eles aceitarem viu e quando eu falo maior é querer colocar ali o valor de deslocamento para buscar e a volta que você teria para buscar o passageiro ou voltar daquela corrida é muito raro mesmo às vezes que você consegue colocar o valor de ida e volta na mesma corrida porque como eu disse o passageiro já cotou ali no aplicativo viu portanto eu recomendo que você sempre faça a cotação no aplicativo da Uber 99 e passe o valor que dá mais alto entre os dois, se da Uber está dando mais alto, passa da Uber, se a 99 está dando mais caro, passa da 99, e sempre mande um print para a pessoa mostrando que você vai cobrar exatamente o valor que está ali no aplicativo, pô então não, não vale a pena esse negócio de fazer particular, eu vou gastar combustível para buscar o passageiro e voltar para casa, então não vale a pena, olha e eu te falo, vale sim, porque quando você cobra exatamente o valor que está ali no aplicativo, você vai ficar com a taxa que geralmente os aplicativos ficam, que geralmente varia de 20 a 50% do valor cheio. E isso já cobre o seu deslocamento até o passageiro. E eu, como estratégia pessoal, costumo utilizar o destino do aplicativo para ir até o passageiro particular. Depois eu deixo o outro destino para voltar para casa. E eu nunca aceito corridas particulares curtas que valam menos de 40 reais. E você pode pegar como norte essa sugestão. Mas Lucas, então como é que eu faço para fidelizar os passageiros? Isso é muito simples viu? Você só precisa tratar todos os seus passageiros que entram dentro do seu carro Da mesma forma como você gostaria de ser tratado Com aquele belo sorriso no rosto Uma boa apresentação de roupa Carro limpo e cheiroso Sem ruídos, boa direção Tudo isso você pode ter certeza que já conta como uma boa expectativa do seu passageiro e uma boa avaliação e claro para uma possível relação profissional para futuras viagens mas os motoristas acima da média sempre fazem algo a mais e isso fazem com que os passageiros queiram o seu contato a todo custo eu mesmo como diversos outros motoristas que se destacam que querem fazer o seu melhor costumo oferecer um serviço sempre diferenciado um serviço top mesmo, que poucos fazem. Por isso eu e esses outros motoristas sempre se destacam entre os passageiros e ganham mais. Porque queira ou não, quanto mais você se dedica, mais você ganha. Como por exemplo, disponibilizar o Wi-Fi no carro, eu mesmo deixo um tablet vinculado aqui no carro na parte de trás do passageiro, na qual o passageiro pode escolher a música do que está tocando o ambiente utilizando o Spotify e ele mesmo na tela do tablet pode fazer a mudança do volume da música. Como também diversos motoristas utilizam de água, balinha, lixinha de unha para mulheres e tudo isso é apenas uma sugestão, viu? Eu mesmo sempre fiz isso e todas as gorjetas e todos os contatos particulares cobriam todas as despesas que eu tive e dão bastante lucro. E como eu disse no começo desse vídeo, que eu tenho 23 clientes fidelizados, certo? Mas já se passaram centenas na minha carteira de clientes. Eu mesmo fui dispensando alguns para alguns amigos meus que também prestam um ótimo atendimento, porque eu particularmente não dava conta de todos. Então resumindo, você deve valorizar o trabalho que você está fazendo. Nunca cobre valores mais baixos do que está apresentando no aplicativo de passageiro. E sempre ofereça um serviço acima da média para que você possa ter um volume grande de corridas particulares para atender fora as gorjetas que você ganha por fazer um serviço acima da média e como uma dica bônus grande parte das pessoas que me fidelizaram com um motorista particular foram de hospitais viu pessoas que precisam sempre ir fazer consultas e quase todas elas eu obtive fazendo corridas nesses locais então toda vez que pintar corridas em hospitais nesses locais faça sempre o seu melhor. Combinado? Bom, esse é o vídeo de hoje. Gostou ou não gostou, escreva aqui nos comentários e não deixe de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos para que eles também possam receber dicas valiosas como essa. Se você ainda não deixou aquele like no começo do vídeo, já sente o dedo no botão aí, se inscreve e ativa o sininho e olha só que bacana.